Salud, eu vou louvar Nanã, eu vou louvar Nanã Sua beleza reflete em toda manhã Eu vou louvar Nanã, eu vou louvar Nanã Com a esperança de paz De paz um novo amanhã. Me livrando dessa dor que eu carrego no peito. Eu não quero ser tolerado. O meu povo pede respeito, respeito para praticar o amor e a união, para fazer a caridade. Aquele que busca por pão sem guerras por ele. Não existe melhor ou pior, porque Deus é um só Sem guerras por religião, buscamos um mundo melhor Não existe melhor ou pior, porque Deus é um só Nanã. eu vou louvar, naná, eu vou louvar, Só Sua beleza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 O preconceito nos ensine o bem a fazer. E antes que o ciclo se encerre, e meu corpo pra terra voltar, plantarei a semente de paz por onde eu passar. E antes que o ciclo se encerre, e meu corpo pra terra voltar, plantarei a semente de paz por onde eu passar. Naná Sua beleza reflete em toda a manhã. Eu vou louvar Nanã. Eu vou louvar Nanã. Com a esperança de paz, um novo amanhã. Eu vou louvar Nanã. Eu vou louvar Nanã. Sua beleza. Oh.